Ô Mancha, senador da República, eh, você acabou de, de disputar, conhecido no, no estado de São Paulo todinho, funcionário de uma das grandes empresas aqui do Vale do Paraíba, qual foi a, a maior decepção de querer ajudar o Brasil eh, e, e não for ter sido eleito senador da República ou... Está é, ajudando os trabalhadores e a sociedade E ser demitido nesse momento Qual o sentimento do Mancha? O nosso Mancha, bom dia Bom dia Paulinho, bom dia Bob Bom dia aos senhores e senhoras ouvintes Pessoal que está nos assistindo nesse momento é, não, não existe nenhum sentimento decepcional, de, de decepção uhum. Existe sim um sentimento de é, indignação frente à atitude, à atitude da empresa, mas também um sentimento de, tanto no processo eleitoral como em toda a nossa luta a nossa luta sindical Não. e a decepção luta política nenhuma. também, nenhuma decepção e sim de, de dever cumprido, missão cumprida e que, tá, e, vai, e que vai continuar independente da situação que se, se houver futuro, porque a luta não pode parar, porque os trabalhadores porque o povo pobre, enquanto houver uma opressão, enquanto houver a exploração do sistema capitalista ele vai estar em pé para lutar mas agora a atitude que tomou a General Motors uhum. é, nesse momento, ao promover uma demissão, como a gente diz além de injusta, como são injustas as demissões porque infelizmente nesse país, as empresas... O que é que cabe? Injusta ou arbitrária? Ou, o que é que cabe aí? As duas questões, viu Paulinho, porque injusta, porque na medida que a, aqui no nosso país as empresas, elas podem demitir trabalhadores e trabalhadoras ao seu bel prazer uhum. porque a legislação é não per, não não proíbe demissões imotivadas como existe em outros países então a gente vê hoje uma uma classe trabalhadora que trabalha dois meses que trabalha quatro meses e, é de acordo com a vontade do patrão totalmente flexibilizada portanto as, as demissões quando ela ela ocorre ela é injusta porque no sistema capitalista o mais o elementar é você poder vender a sua força de, de trabalho. Por outro lado, ela também é bastante arbitrária, porque atinge é, uma pessoa que tem estabilidade no emprego por ser dirigente sindical. Nossa. Por, e por isso mesmo, tem que ser protegido pela legislação, é o que justifica que Caramba. durante 35 anos nós estivemos é, na fábrica, porque não foi por vontade da empresa, recordando que há um é, 1900, antes, da década de, ano do, antes do ano 2000 A empresa já me demitiu Por duas vezes E aí a gente retornou Seja por ação é, jurídica Seja pela mobilização dos trabalhadores Durante esse, todo esse período Essa é a terceira Então é a terceira vez Que a empresa tenta Agora, mas, então... Nos colocar Nessa Para fora da então, a primeira vez é, houve a demissão, você foi reintegrado por força da luta sindical e jurídica, que o sindicato dos metalúrgicos tem um jurídico que deveria ser o, o, supremo, o supremo Tribunal Federal do Vale porque eles são muito bons nas entrelinhas mesmo. Houve a segunda vez, você mais uma vez foi reintegrado. Agora, mas por que? Eles estão tentando a melhor de três e se foi da melhor de três, já perdeu duas. Não tem a melhor de três. A melhor de três qual é? Não, exatamente. Não, é, na verdade, a empresa nesse momento em, em especial, ela... Promove, é? promove um ataque não só a mim ou a minha pessoa uhum. ou a organização dos trabalhadores aqui é, em São José dos Campos, como também é, em São Caetano. Uma semana depois, no dia 16, foi demitido um dirigente sindical que tem estabilidade... No emprego que trabalha é, na empresa, mas é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos é, de São Caetano e que também foi demitido, é, e aliás, não foi demitido nem por justa causa, ele foi demitido é, porque a empresa de repente resolveu desconhecer a estabilidade que ele, que ele tem no emprego. Então a gente vê que é uma atitude mais ou menos coordenada por parte da empresa na tentativa de intimidar o movimento do, dos trabalhadores. É, Foi então aqui em São José dos Campos e em São Caetano. Exatamente, aqui em São José e também em São Caetano. Os objetivos que tem empresa, obviamente, sempre é aumentar a sua taxa de exploração, aumentar a exploração sobre os trabalhadores e dessa forma fazer um processo de é, intimidação. A Agora... General Motors, uhum. o Paulo. O Paulo, ela tem, nós temos uma história de luta dos trabalhadores, né? É, que eu vejo. E, é, você lembra, você lembra, não, todos, todo mundo ficou para a história a greve de 85. Claro. Foi uma greve de 85 que é, colocou a reivindicação de redução da jornada de trabalho para todo o país, que depois foi contemplada na Constituição... De 1988. 1988. Agora, no entanto, aquela greve ela foi fortemente reprimida, teve mais de 300 demissões, as pessoas foram perseguidas tal. É, alguns confundem que eu estava nela, eu não estava, eu entrei na GM depois. E quando nós entramos na GM é, em 1987, há 35 anos, se dizia que não teria mais sindicato dentro da empresa, porque o sindicato estaria... É, foi tipo destruída, esmagada, suas lideranças é, foram é, destruídas, né? demitidas e tal. Existia também um clima de terror dentro da fábrica, de repressão e tal, e o movimento se levantou, depois de 89 foi feito várias greves, e não é à toa que a General Motors é uma empresa que tem muito, teve, tem muita tradição de luta, é aquelas que estiveram entre, estiveram, né, entre os melhores salários da região é, que garantiram uma certa estabilidade no emprego que foi fruto dessas lutas, das mobilizações que ocorreram e do qual é, nós somos parte o problema é que hoje também a General Motors passa desde algum tempo, ali eu digo desde 2008, quando a empresa foi à falência praticamente é, nos Estados Unidos, por um processo de reestruturação bastante grande. Esse processo de reestruturação implica em redução de salários, implica em que os novos trabalhadores que estão entrando hoje na empresa entram com um salário bem mais baixo, quase é, menos da metade, quase um terço dos trabalhadores mais antigos e exige uma situação sindical bastante forte e parte de, desse processo para chegar é preciso é, ganhar a cabeça dos trabalhadores, copitar os trabalhadores, mas também exercer uma certa repressão, como acontece agora e acontece também. Ô, em São Mancha, Caetano. Agora, mais de 30 anos como dirigente sindical. Você esteve à frente, eh, não da de 88, mas eh, à frente de inúmeras mobilizações, de greves, defendendo o trabalhador da, da General Motors, e quando defende o trabalhador, defende o dinheiro da sociedade do comércio daqui. Atualmente, você é, é, é membro da Executiva Nacional da CSP com lutas. A, a direção da GM mexeu, mexeu num vespero que não precisava... Até porque falta poucos dias para você se aposentar? Não, Olha só, é, nós temos, como parte da direção da, da CSP com Luta, nós temos um mandato a cumprir. Esse mandato termina é, no final desse ano. No final desse ano... Daqui um que, mês. Não, não, final do ano que vem, desculpa. Ah, final de, do, ano, de, do um, ano que vem. Do hein? ano que vem. Daqui no final do ano que vem, termina o mandato da CSP com Lutas. Como todo mandato sindical, você tem estabilidade um ano após... Esse, esse mandato bem, o que, que vai acontecer daqui a um então. ano se eu vou ser eleito ou não é, mas também, mesmo em outra circunstância mesmo estando fora da da empresa, eventualmente estando aposentado, também pode concorrer, e, porque a luta pode da CSP com lutas... É, e vai continuar. Vai... E com certeza vai continuar, porque a luta da CSP com lutas é uma luta que extrapola o limite de uma empresa. Ao contrário, eu não sou líder de uma empresa, e sim de uma categoria, mais do que uma categoria, de um povo é. que está em luta, de um povo sofrido aí. Então, então isso... Vai, vai continuar de qualquer forma. O problema é que a empresa ela quer desconhecer uma situação que faticamente ela reconheceu durante muito tempo e promover um ataque à liberdade de organização, por isso que está havendo uma resposta bastante grande, eu queria inclusive aqui publicamente agradecer hum. a todas as manifestações de solidariedade diversas, né? que estão acontecendo por exemplo, no país, todas as centrais sindicais, e são dez centrais sindicais, independente das diferenças que tem entre, entre elas, entre, entre nós e elas, que muitas vezes são muito grandes, profundas, uhum. mas todas elas tão, se manifestaram a GM, exigindo que a GM é, me reintegre Não. e cancele essas demissões. Mais do que isso, a gente pegar a nível internacional, nós temos várias organizações, inclusive, por exemplo, o Indústria, que é o maior sindicato do mundo, que congrega mais de 140 milhões de trabalhadores então. em 108 países, também se manifestou e mandou, inclusive, uma. E nessa organização, inclusive, está a UAW americana. Que é o sindicato que tem uma certa influência na direção da General Motors e mandou para eles uma uma moção e se mobilizando também contra essas demissões a rede sindical de solidariedade, solidariedade internacional do qual a CSP Conlutas uhum. faz parte também fez isso, o ICOG, que é internacional dos trabalhadores da indústria automobilística, ICOG, do qual também nós somos parte, também se manifestou, todo mundo... a CGT espanhola, então... os sindicatos espanhóis, os sindicatos italianos, no Brasil também centenas de sindicatos têm manifestado as suas... Então, todo, todos indignados. Eu perguntei uh, no começo uh, qual é a decepção, falo, não, não, não há decepção nenhuma, mas há uma indignação e uma, e uma surpresa muito grande dessas entidades entidades todas eh, com essa demissão aonde eles querem chegar mexendo com você eu não sei se eles querem pagar para ver porque Ei, depois então... pode eh, ser que essa repressão ou essa, é, é, essa situação ela também atinja outros dirigentes eh, sindicais na empresa ah. nós já estamos vendo o que acontece, acontece em São Caetano por exemplo aqui em São José dos Campos o, o Paulinho é, na verdade quando houve demissões de dirigentes é, sindicais foi na década de, de 90 Caramba. onde eles mandaram também fizeram um corte na empresa no qual estava incluso, mas outros dirigentes, quatro ou cinco foram, foram demitidos e depois disso todos os conflitos que houveram depois de dirigentes sindicais foram resolvidos seja através de negociação, seja através da, de via jurídica então é Obviamente um precedente, um precedente grave que eles rompam com isso, porque eles poderiam chegar a um acordo que respeitasse o mandato sindical que nós temos na CSP com luta, mas eles não querem ignorar. E nós vamos promover e estamos continuando promovendo essa campanha. E tal, porque a liberdade sindical dos trabalhadores é algo que é inegociável. Olha, são 8:49 tanto na Air Nova quanto na, na GM, mentalmente quiseram dar um recado aos novos dirigentes. Ó, tá vendo? Fizemos isso, ó, o Mancha. companheiro lá de São Caetano, a mesma coisa. Então se baixa a bola. E o Mancha. Deve estar, você deve estar igual cavalo de 7 de setembro Cagando e andando Para isso, porque é, Obviamente a gente vê que o resultado vai ser negativo Para quem promoveu a demissão Já é negativo, né? Porque a repercussão que está tendo Que está tendo caso A repercussão internacional A repercussão nacional A repercussão na região É, é uma coisa que a empresa Que se diz que é uma empresa de Caramba. que quer é promover a inclusão, que é promover a diversidade e tal. A primeira coisa elementar meu é meu. respeitar a organização dos trabalhadores e, portanto, respeitar uma central, uma central sindical. E não fez, não só não fez como no Novembro Negro demitiu-me e também um outro colega Poxa, que é negro também por ou de São Caetano. De São Caetano, Gilvan. E... também passa tá. pelo mesmo pela mesma questão com a empresa. Por isso que nós vamos reverter, vamos remeter isso inclusive à direção da empresa, que de direção internacional da empresa, que diz que tem que a empresa é o melhor lugar para trabalhar, aonde é isso que eles querem, a empresa mais diversa do mundo e a empresa onde exista mais liberdade, não pode ter uma situação como essa e essa situação tem que ser revertido e chegar a um bom termo. Ficou feio, ficou feio para a direção, não, não falo a GM, mas para quem teve essa ideia, deve ter entrado na na onda de no veneno de alguém. Não faz isso que dá certo. Cifo, não é? Agora vai uma situação terrível. 851 o João Arruda diz: é, Bom dia, Mancha, grande liderança sindical e política, o qual eu tenho um, um respeito imenso. Abraços aqui do, do João João Arruda. Helena Carbone, alô Helena Carbone, bom dia. Bom dia. Ah, o Fernando Haas, ótimo dia para todos. Tá. Bom dia! E está todo mundo aí. O, o, o Lula deve estar tá sabendo, né? Porque você é conhecido e tal, é, o, o, a, o, o Sindicato dos Metalúrgicos está pedindo uma audiência com o presidente eleito, o, Luí, o Lula, em relação à Avibraz aqui em São José dos Campos, sobre a demissão, sobre é, há cinco meses sem, sem pagamento. Tem algum resultado desse GT, desse grupo de transição, se vai conversar agora ou depois em relação à Avibraz? Olha, ainda não tem. Nós encaminhamos essas reivindicações ou essa a necessidade de haver uma intervenção federal aqui no caso da, da Vibrasa, onde nós estamos defendendo a estatização da empresa com o controle dos trabalhadores para poder sair dessa, dessa situação, mas ainda nós não temos uma resposta. Nós encaminhamos aos membros do GT é, de transição, que inclusive tem a presença das da centrais sindicais. Nós falamos com o Sérgio Nobre e nós estamos aguardando isso. E também uma das pautas, obviamente, a ser levado ao, ao governo será a questão da liberdade sindical e, a consequência, a anulação das demissões que estão e, e que ocorreram. Aliás, porque nós vivemos, Paulinho, uma situação aqui de polarização política muito. uma polarização política bastante grande, uhum. é, e, e estamos vendo os atos golpistas nas diversas capitais, aqui, na, aqui no, no CTA. Também uma manifestação que, aliás, ela é ignorada pela prefeitura ou pelo, e também pelo Felício, que sempre falaram que não é a situação de bater panela e tal, sempre enfrentaram os movimentos sociais e agora eles absolutamente fecham os olhos para manifestações é, golpistas, antidemocráticas, que querem impor no país uma ditadura e que não vai, e que não vai vingar e no qual nós defendemos, nós somos absolutamente contrários a esta situação e defendemos que ter houve uma eleição, é, nós apoiamos no segundo, nós lançamos candidaturas no primeiro turno, a minha candidatura, a candidatura é, da Vera, o PSTU apoiou criticamente, apoiou, não votou criticamente no Lula no segundo turno. É, tem um resultado eleitoral, tem essas diversas manobras golpistas do PL, do Bolsonaro, que no qual nós repudiamos e nós defendemos a posse do governo que foi eleito. No entanto, nós não participaremos e não seremos parte do governo e defendemos e continuaremos defendendo a independência de classe dos trabalhadores e vamos trabalhar para ter uma alternativa socialista no país. Por falar em polarização, são 8:54 estamos recebendo aqui o Mancha, que é o Luiz Carlos Prates, que foi é, demitido pela GM após 35 anos de trabalho lá. Ah, recebemos também o Bob, que é o, o Gabriel aqui aqui e antes também já participou aqui do programa o Joaquim eh é, se é, é solidarizando aí com o Cindy Metal e também com o Mancha. O... O Joaquim Aristeu, que já participou aqui do programa E também o Heller, que é o presidente do Sindimental Lembrando ao senhor e à senhora que hoje é o dia da quinta sindical É, é uma quinta-feira que a gente é, fala sobre todos os sindicatos Que é onde vem o sustento, porque tudo que está aqui nessa sala Foi feito pelo trabalhador Agora, falando em polarização O governador Tarcísio de Freitas ele acabou de escolher agora o secretário de saúde aqui do estado de São Paulo, que é o Eleuses. O Eleuses, ele é o vice-prefeito lá de São José do Rio Preto. Ah, o PSTU está eh, acompanhando essas indicações, veio o Renato Feder, secretário de educação do Paraná, que está lá ainda e já foi escolhido para cá e agora o vice-prefeito de São José do Rio Preto bom que lá tem um chope gostoso não, o senhor é Ribeirão Preto ah, é Ribeirão? é, ah, é, mas pinguim, é, é pinguim verdade é, é bem oh, pertinho é verdade ô tudo... oh, oh, oh, Mancha, nós temos ainda dois minutos, como é que o PSTU eh, tem acompanhado essas indicações? olha então, como eu disse o PSTU ele defende a independência em relação aos governos, nós teremos oposição ao governo federal e também oposição ao governo do, do, do estado, estado de São Paulo, porque o projeto que foi é, votado, pelo qual foi eleito, foi um, foi um projeto absolutamente prejudicial à classe trabalhadora e que também está dentro do espectro de querer é, um regime militar, querer fechar o regime e vai ser base social dos bolsonaristas, tanto que vários desses secretários, secretário não, dos membros da, da equipe de transição, são parte do governo é, já foram parte do governo Bolsonaro e vai tentar, tentar fazer um bastião aqui do estado de São Paulo a essa posição de extrema direita que é um perigo e um ataque aos trabalhadores que vai ter que se defender e também vai ter que se autodefender, infelizmente o prefeito da cidade, o ex-prefeito da cidade é parte dessa turma. Que é o vice-governador. Exatamente, e nós vamos fazer uma oposição defendendo intransigentemente o direito dos trabalhadores, a... Reversão das privatizações, parar esse processo de privatização e trabalhar para construir no Estado, no país, uma alternativa revolucionária, uma alternativa socialista que põe fim a esse sofrimento que está passando o povo brasileiro. 8 e 58 você é, é batizado como candidato a senador da República, o Heller candidato a deputado federal que foi, vamos fazer de conta que não existe dezembro o ano que vem já é eleição municipal é, é porque da próxima eleição é eleição para prefeito e para vereadores. O PSTU. É, outro ano, né? Não, é. Mil... Eu falo assim, ah, tira, tira um ano. Tira, não, tira dezembro. Tira dezembro, porque daí a, o ano que vem a gente vai estar tá olhando para frente. Entendi. É o próximo ano, ano Você eleitoral. Tá sempre na frente, né? Tem que pensar. Como é que está o PSTU? Vem o Heller, candidato a prefeito, o Mancha, é, vem para vereador? Como é que... Vocês já estão pensando essa questão municipal, Mancha? Olha só, o PSTU, obviamente, é um partido que ele não tem apenas um projeto eleitoral e, e também... É, ele vai estar tá presente e vai participar da luta do povo def defendendo as reivindicações populares e também apresentando uma proposta é, socialista vamos continuar fazendo isso independente das nossas condições de sermos ou não é, candidato nós sequer abaixou a poeira sequer pensamos ainda num projeto para 2024 24 né? é no é, caso mas ainda é que em 2023, ainda não não pensamos mas com certeza uma alternativa nós, te, nós teremos Não sabemos quem será ainda Tá, então tá aí, eu tô indicando aqui Ô Mancha, eu quero te Agradecemos a sua indicação O Heller seria, foi, Sim, acabou de ser batizado Exatamente, é como... é uma, uma Dep... grande liderança emergente é. Na cidade de, de São José dos Campos No Vale do Paraíba, o nosso grande presidente do sindicato então e, tá Com aí. certeza, possivelmente, colo... se colocará à disposição do partido né? Soldadaço